Uma bonézinha, pá, ah. é, pra... Fala galera, beleza, voltando aqui com mais um vídeo Essa vez galera, eu pra vocês mais um vídeo sobre filmes Rapaziada, tá gostando bastante aí da volta dos vídeos de filme aí rapaziada Então já vai deixando o like e se inscrevendo aí para ajudar rapaziada Rapaziada, essa ideia foi uma ideia de um inscrito do um inscrito aí do canal Que deu a ideia aí no último vídeo eu falei, mano, uma boa ideia, uma boa ideia pra mim também Pra mim saber qual que é o vilão e os vilão da Marvel Ele queria fazer o vilão versus vilão da Marvel e o vilão da DC Versus vilão da DC Mas rapaziada, a gente não pode comparar os vilão da Marvel com o da DC Porque são universos diferentes Numa, a gente não, Nunca vamos enfrentar junto Mas eu fiz aqui uma lista aí dos 5 melhores da DC Dos 5 cinco cinco mais fortes da DC Dos 5 mais fortes da, da Marvel eu ia falar melhor, mas não são melhores não mas eles são os mais fortes Mas é isso aí, rapaziada. deixa o like aí se inscreve no canal e bora para ali, rapaziada primeiro da nossa lista da Marvel que eu vou começar da Marvel depois a gente vai falar da DC beleza, eu peguei 10 rapaziada, cinco de cada para o vídeo não ficar muito grande, obviamente eu peguei assim a, a lista do cinco mais forte da Marvel ali e da lista dos cinco mais forte da DC, e rapaziada o primeiro da nossa lista da Marvel que é o Thanos rapaziada, ele, já, ele sem a manopla ele já é forte né, a manopla dele, sem a manopla do da, da joia do infinito ele já é forte, mas com as, a manopla Ainda ele fica mais forte, ainda. Ele é uma raça diferenciada dos outros vilões. Mas a gente já viu aí no filme da Marvel ali no Guerra Infinita. E no Ultimate ali, como ele pode ser forte sem a manopla é, tem uma ali a hora que o Thanos... É... não, o Thanos não, o Homem de Ferro e o Homem-Aranha ali Do Guerra Infinita É... estão tentando tirar a manopla dele para poder... para poder mat, é, matar ele de fato Não conseguiram, mesmo com ele é, inconsciente ali que a, a, Aquela... Esse é o nome do personagem lá, mas ela tava tentando deixar ele meio que um sono pro... Um sono não, uma visão profunda ali é, que estava tava tendo, aí mesmo com essa pro, é, mesmo com essa visão profunda que ele tava tendo ali rapaziada ele tava conseguindo controlar o, o a manobra dentro da mão dele e obviamente eles não conseguiram tirar porque o Thanos conseguiu sair do sonho mais rápido rapaziada, tem uns personagens aqui que eu não conheço, nunca vi que é o Odin rapaziada, o Odin aí tá em segundo lugar da nossa lista aí Mano, eu botei a lista meio aleatória, tá ligado? Mas eu peguei os menos 5 mais fortes. Ah, tipo, o Thanos é mais forte. Bem aleatório mesmo, mano. Eu só fiz a lista mesmo. Mas o Odin aí, rapaziada, eu não conheço nada sobre ele, mas já eu nunca vi falar nada sobre ele. Mas ele é o segundo da, da nossa lista aí. Em terceiro lugar, rapaziada, tá o Celestiais, rapaziada. Os Celestiais eles apareceram no filme. Não, não vou lembrar o no um filme, mano, mas é o nome do filme. Mas eles já apareceram. Aí não, não aparece de fato, né? Mas eles apareceram é, a visão aí, uma visão aí que eles tiveram ali é, nos filmes. Mas que os celestiais poderiam dominar o, o a terra ali e matar geral. Teve até um, uma parte de um caso. Mas não, não, vou lembrar o filme. Não sei se é o Guardião da Galáxia que mostra isso ou se é outro filme, tá ligado? Mas comenta aí qual é o filme que vocês viram os celestiais aí na visão. Não, não. Obviamente não. Mano, será que vai lançar um filme do Celestial, rapaz? E o próximo vilão, rapaziada, é o Galactus, rapaz. Galactus aí pa, apareceu aí no, nos Eternos, mano, no, na última cena aí dos Eternos. Ele aparece todo, ele aparece sugando os Eternos assim pra puro espaço e meio que, meio que domina eles ali de fato. Ele apareceu ali, é, ele apareceu meio que morto e meio que saído da, da, da terra, tá ligado? Então então eles tiveram que lutar bastante ali para não, não acordar o Galacto lá, não acordar ele de fato Mas não tem como né rapaziada, o Galacto, para pra quem não sabe, é o devorador de mundo aí Então provavelmente depois na segunda ali do, do segundo filme do Eterno ali, Provavelmente vai ter uma briga muito foda aí, eu tô ansioso para saber como é que vai ser essa briga com o galáxia? E o próximo, rapaziada, que a gente viu bastante aí, a gente soube, a gente soube sobre o, os poderes dele, que é o ego, rapaziada. O ego ele apareceu no Gal Guardiões da Galáxia 2. Que ele é praticamente.. Ele é praticamente um mundo, tá ligado? Uma célula de um mundo que foi se criando ali conforme o tempo. E depois ele foi lá é, visitar. Ele fala que ele é pai do... não Agora eu não vou lembrar de fato, rapaziada. Mas eu não sei se. Ele... Ele é pai ou não é pai do Peter lá? Eu acho que ele é pai, mano. Eu acho que ele é pai porque ele falou que ele precisava do, do Peter lá. Que o Peter tinha uns mesmos. É, pai. Rapaziada, partiu agora pro de DC. Mano, esse cara aí dá até a raiva dele, tá ligado, rapaziada? Dá até a raiva do, do, desse vilão aí, mano. Porque toda vez que o Flash mata, é, mata ele de fato não, né? Porque ele nunca morre. Ele sempre tá no, no futuro. Sempre vai estar tá no futuro. Ele pode também então, tá matando ele no passado. No presente, mas ele vai estar é, disponível no futuro, tá ligado? Dá até muita raiva dele aí, que é o Flash Reverso, rapazada. O Flash Reverso é uma cópia do, do Flash, só que reverso, tá ligado? Então ele tem quase os mesmos poderes que o Flash, mas só que ele é mais habilidoso, porque ele é um pouco mais velho que o Flash IA desenvolveu os poderes mais, né? Mas só que o Flash ele é mais rápido e mais forte também, mas só que o Flash Reverso tem algumas técnicas ali que que ele consegue fazer e já que o Flash não consegue, tá ligado? Superboy rapaziada, o Superboy pra quem não sabe é uma cópia, geralmente uma cópia do Paraguai do, do Super Homem, tá ligado? Que foi o Cadmus que criou, o Cadmus pra quem não sabe é uma, tipo uma indústria que pega as pessoas mortas e cria em máquina, tá ligado? E foi mais basicamente isso que aconteceu com o Superboy mas tem uma, tem uma parte ali que eu vi nos Titãs, que, que o Superboy, ele virou super-herói depois, tá ligado? Depois, como ele sentiu que ele tava fazendo uma nova sociedade ali, tava destruindo tudo e ele teve a consciência de, tipo, de, de saber o que ele tava fazendo, tá ligado? Então, muito interessante, a gente consegue ver nos Titãs também, rapaziada? É, sobre a história um pouco do, do Superboy aí, inclusive vai lançar um desenho de, do Superboy. Ah, e consegue também saber da história aí do cachorro do, do Superboy aí, que é o chamado Krypton. E o próximo, rapaziada, é o terceiro aí da nossa lista, da DC, é o Anti Monitor, mano. Eu não conheço esse cara aí, eu nunca vi, mas ele tá nos quadrinhos, tá ligado? A maioria desses, do, da DC aqui, tá mais tá nos quadrinhos. Então, não, como eu não li muito quadrinhos, é, basicamente eu não li quase nada, um terço dos do quadrinhos, nem um terço disso. Mas ele tá no esquadrinho ali, pelo que eu vi, mano, ele é muito forte, tá ligado? É, ele é quase tão forte quanto o Ego, tá ligado? Mais ou menos Olha, ó, dá uma, daria uma boa briga ter o Ego e o Anti-Monitor aí, mano Daria uma briga muito forte E o quarto, e o quarto é o Crona, mano O Crona também é do esquadrinho. Não conheço aí, mas ele deve ser, muito, deve ser muito forte aí Comenta aí se você conhece esse, esses personagens aqui que eu tô falando O único que eu conheço aqui da lista da DC aqui é o Superboy o Flash Reverso e só, tá ligado, não conheço mais ninguém E o quinto rapaziada é o Dark Cell rapaziada, o Dark Cell aí também não conheço muito Nunca, é, não conheço muito dele Mas eu vi ali pelo jeito ali, ele, basicamente vamos supor, é, comparar os poderes da Marvel com o da DC ele É basicamente que nem o Thanos assim, não é tão forte, mas ele é forte também, tá ligado Então ele consegue fazer um bom estrago ali no, no, no, no adversário Mano, ó, olha que engraçado eu vou ler a lista aqui pra vocês. Calma aí. Ó, então o Pedro Reverso poderia brigar, brigar com os Celestiais. Não, poderia brigar com Odin, Flash Reverso. O Dark Souls poderia brigar com os Celestiais. O Superboy brigaria com o Thanos. E o Thanos brigaria com. E o, o Galactus brigaria com o Anti-Monitor. Mano, daria uma boa briga aí. O. o esse esses personagem, tá ligado? Eu não fiz a lista certinha ali pra, pra brigar, mas se vocês quiserem uma segunda parte aí pra brigar mesmo, pra brigar mesmo, para dar rolar pra cada dia, eu posso estar tá fazendo um, um vídeo aí é, de compra é, falando de cada poder de cada personagem, tá ligado? Muita gente já conhece dos da Marvel, os poder, os personagens da Marvel, mas ninguém conhece os poderes do. Da DC ali. o único que eu conheço ali é do Superboy Que é basicamente o super-homem, que da Terra, criado na Terra Pelo Cadmus, então, é basicamente esses dois que eu conheço Mas o resto ali que eu não conheço muito, eu posso fazer a segunda parte aí pra vocês É, falando sobre os poderes dele, o que vocês acham aí? Comenta aí e deixa o like, mano, eu fico fazendo assim, ó Mania de fazer assim, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada, essa foi a lista aí do mano aí que mandou aí A, a sugestão aí pra mim fazer, mano, se você gostou, rapaziada Mano, ficaria da hora aí eu falar sobre os poderes do, de cada vilão da DC Mas da Marvel não precisa porque todo mundo já conhece por causa dos filmes Mas como não tem muito filme aí da, da DC ainda, do tipo dos heróis Dos heróis eu até vou ter bastante, mas dos vilões aí que não aparecem nos filmes Eu posso estar tá falando também pra vocês Mano, é, come, faz uma lista aí ó, dar, nos comentários quem, quem brigaria com quem? Aí eu faço ó... Thanos brigaria com o Professor Reverso e aí, comenta aí pra mim qual que vocês acham. Quem brigaria com quem? Mano, fica falando dessa parada de novo. Mas deixa o like aí, rapaziada. Bora bater regra de like aí no canal. Compartilha pra um amigo seu. É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.